Posicione um dos braços na lateral do assento, alinhando os furos e parafuse. Encaixe os pés no assento e pronto. Sua cadeira está pronta para ser usada.